Bom, aqui a medida, a metade, né? Tem 30 centímetros, mais ou menos, ok? E aqui eu coloquei já o um marcador, tá? Porque eu vou fazer o tamanho P. Então aqui eu tenho que marcar como, né? Olha só: um, dois, três motivos que vai ficar a minha manguinha tá se você quiser manga maior é só fazer maior não tem problema não tá então daqui onde está o marcador verde até aqui eu tenho 38 centímetros tá então é aquele negócio se você quiser fazer o tamanho M, você marca aqui 40 centímetros do tamanho g né maior e assim por diante ok e você vê quanto se você quer deixar pra manga tá aqui vou fazer uma pequena manga Tá bom bem pequenininho mesmo tá com três motivos então antes de começar eu vou mostrar aqui para vocês ó do marcador tá então um dois três motivos para minha manga tá que deu um dois três quatro cinco seis pontos V aí eu marquei aqui ok dois motivos para o ombro tá eu fiquei com um, dois, três, quatro pontos v ok? Lá do outro lado eu marquei da mesma forma, ok? Aqui ó, três motivos para a manga, dois motivos para o ombro, tá? E contei aqui tudo certinho, tá bom? Então, seis pontos v para manga, quatro pontos v para o ombro. Esse restante aqui vai ser o meu decote, tá? Então, aqui, né? Você vai fazer como? Pra você saber se vai dar certo ou não, né? Porque, logicamente, que essa parte aqui vai ter que passar pela cabeça, né? Então, você vai pegar. Aqui tem um ponto V, dessa correntinha, até aqui nessa correntinha do lado do ponto V, ó. Ponto V, correntinha, tá? Você vai medir na cabeça. Deu mais da metade da cabeça, é sinal que vai passar a cabeça. Sem problema nenhum, tá bom? Porque na hora que você veste a blusa, ele não, você não pode forçar, né? Então ele, você mede dessa forma. Você pega daqui e coloca assim na cabeça e ver se tá um pouquinho mais da metade se tiver um pouquinho mais da metade com certeza você não vai precisar forçar a blusa para vestir tá bom então aqui a gente vai fazer a primeira carreira tá então aqui contando aqui de baixo para cima na terceira correntinha eu amarrei o meu fio tá fiz aqui uma correntinha duas e três eu vou espelhar. Então, onde tiver o ponto V, eu vou fazer o ponto V, tá? Aqui assim, tá bom? Faço uma correntinha de espaço. Onde tem o ponto V, eu vou fazer o ponto V. E vou seguir fazendo até o marcador preto. Mas eu não vou tirar os marcadores daqui, tá? Por quê? Porque eu tenho que saber certinho, né? Então, se caso, né, para não me perder, para não esquecer, eu deixo os marcadores aqui, tá bom? Bom, próximo passo. Cheguei aqui e agora eu tenho que chegar lá do outro lado, tá? Então, olha só, aqui tem o um ponto V, tá? Essa primeira correntinha. Aqui. Eu vou contar quantos pontos tenho. Até chegar aqui na outra correntinha ao lado do ponto ver onde está marcado aqui tá então aqui é o ponto ver essa última correntinha então, eu tenho que contar quantas correntinhas eu tenho aqui tá aqui no meu caso eu tenho 51 correntinha então aqui eu vou fazer 51 correntinha aqui tá aqui uma duas três quatro cinco seis e vou seguir fazendo até completar 51 correntinhas, um detalhe que eu esqueci de falar que essa peça aqui ela vai ser a parte das costas, tá? E ela está no avesso, tá bom? Então, olha só, eu fiz a 51 correntinha, eu vou continuar fazendo aqui, ó, onde tem a argolinha, eu vou fazer o meu ponto V e vou continuar fazendo até o final ok assim desta forma tá bom então aqui eu segui fazendo a segunda carreira do ponto fantasia normalmente tá as argolinhas aqui então olha só eu cheguei na parte que tem as correntinhas então aqui no último ponto v eu peguei tá então vou fazer assim ó uma duas três quatro cinco eu vou seguir fazendo o ponto fantasia normalmente tá então aqui ó uma duas três aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas uma duas três aqui na quarta faço um ponto baixo e eu vou seguir fazendo assim tá até terminar a correntinha, depois eu começo aqui pegando, né? No ponto ver, ok? Então, olha só, vou mostrar pra vocês como deu certinho, ó. Tá? Ó, eu segui fazendo a terceira carreira do ponto fantasia, tá? Até aqui o final, ó, deu certinho, tá bom? E agora eu vou seguir fazendo um motivo, dois e três. Quando eu terminar eu volto aqui pra gente fazer a parte do corpo tá bom que essa parte vai ficar assim ó tá e aqui ó vai ficar assim então não parece tá então é por isso mesmo que eu falei eu não gosto de costurar então tem que quebrar a cabeça mesmo pra fazer uma coisa que fique perfeita tá e sem costura tá bom Então aqui eu passei uma informação errada para vocês, tá? Quando vocês forem fazer essa parte aqui, vocês fazem com a peça no direito, OK? Porque aí fica direito com direito. Assim. Tá? Fica certinho, tudo no direito, tá bom? Porque depois eu esqueço, né? Aí vocês vão fazer errado. <risos> Vai ficar uma parte no direito, outra no avesso, tá? Então é tudo no direito ok então olha só aqui ficou a manga tá é aqui debaixo do braço eu fiz uma emenda tá já fazendo essa última carreira ok meni até aqui então esses três motivos é para a manga terminei aqui agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa tá bom então, essa carreira aqui, ó, eu preciso terminar, tá bom? Então, aqui vou fazer as três correntinhas normalmente. Vou lá na outra peça, conto 12 um, aqui na terceira correntinha, tá? Contando de baixo para cima, eu faço aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Agora, tem que fazer duas correntinhas de espaço. Vou pular aqui, ó. 12 um, aqui no terceiro. Faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, quer dizer, essa carreira aqui é a última, tá? Do motivo. Faço aqui duas correntinhas. Vem no ponto baixo. Faço aqui um ponto alto, ok? Eu venho aqui na peça de trás. Nesse mesmo ponto, no ponto alto, aqui eu pego e faço um ponto baixíssimo, ok? Faço as duas correntinhas e volto aqui, pulo. Um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo, no seguinte, ponto baixo, no seguinte, ponto baixo, faço duas correntinhas, venho aqui, faço o um ponto alto, venho aqui atrás pego no mesmo ponto fazendo um ponto baixíssimo. Faço as duas correntinhas. Pulo dois, aqui no terceiro, tá? Eu continuo fazendo aqui meus pontos baixos. Faço as duas correntinhas e aqui o ponto alto. OK? Assim. Tá? E aqui eu emendo com um ponto baixíssimo. Então aqui termina a minha manga, tá? Vai ficar assim. Agora eu vou continuar aqui o ponto normalmente, ok? E aí a gente vai fazer, né? A peça circular, tá? Então aqui eu vou fazer as duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro começa a fazer aqui, ok? igualzinho sem sem fazer diferente igualzinho tá olha só então aqui ficou emendado tá bom então para terminar a minha carreira eu faço aqui as duas correntinhas aqui ó tem o meu nozinho tá aqui debaixo do braço ok bem aqui no nozinho eu faço um ponto baixíssimo, ok? Dessa forma aqui, venho aqui no espaço, faço um ponto baixíssimo e subo aqui as três correntinhas para dar altura. Uma de espaço e mais um ponto alto nesse mesmo lugar, formando aqui o meu ponto V, tá? Faço uma correntinha e sigo fazendo a primeira carreira, tá? Um ponto alto uma correntinha e um ponto alto quando chegar ali do outro braço né na outra emenda aqui eu venho mostrar pra vocês ok então cheguei aqui debaixo do braço tá onde tem a emenda Faço aqui uma correntinha Venho nesse primeiro espaço aqui eu vou fazer um ponto alto uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e faço um ponto alto, ok? Faço uma correntinha e aqui eu sigo fazendo meu ponto V, tá? Ok? Então, chegando aqui pra terminar, tá? Eu faço uma correntinha aqui no espaço, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto faço uma correntinha. Pego aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar carreirinha de ida e volta, OK? Então aqui eu vou explicar uma coisa para vocês. Aqui eu tenho um aumento, tá? Então, para cada espaço eu fiz o ponto P. E aqui do outro lado, aqui eu não tenho aumento, tá? Esse ponto alto nesse espaço correntinha ponto alto aqui vai ficar como se fosse um ponto ver tá apenas um porque se eu fizer dois aqui também o que, que acontece na terceira carreira vai dar errado tá então eu só contar a quantidade do ponto ver para ver se vai bater certinho a terceira carreira ok então eu vou trabalhar com carreira de ida e volta o que, que eu vou fazer aqui então, para começar a próxima carreira, tá? Eu vou virar a minha peça. Então, eu faço aqui dentro um ponto baixíssimo, uma correntinha, tá? Eu viro a minha peça aqui mesmo. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo e faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui no ponto B, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no ponto V, eu prendo com um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, tá? A volta inteira. Quando eu chegar aqui, no final, eu venho mostrar pra vocês. tô chegando aqui no final, eu faço duas correntinhas, venho aqui no ponto baixo e faço aqui um ponto alto. Que eu quero começar aqui do meio. Faço uma, duas, três correntinhas e viro então aqui eu vou fazer a terceira carreira eu faço aqui mais dois pontos tá e sigo fazendo uma duas três correntinhas vem na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas na próxima argolinha eu faço novamente meu grupinho de três então agora é só vocês seguirem fazendo tá ao cumprimento que vocês desejarem OK? Então aqui eu vou seguir fazendo. Tá bom? E olha só. Aqui onde tem esse ponto V aqui, é as costas, tá? E aqui, ó, onde não tem, é a frente. E ele não vai ficar totalmente reto, porque, né? Nós fizemos aqui um uma carreira a menos, tá? Então vai ficar meio assim, ó. Ok? Então, olha olha só aqui, ó, como vai ficando, tá? Então, aqui é só fazer carreira de ida e volta, ida e volta, ok? Então, o acabamento aqui na parte de baixo, eu tô fazendo bem simples. Eu parei aqui nessa carreira, tá? Então, quando eu começar, eu vou começar aqui, ó, né, no ponto baixo que tem aqui. Com um ponto baixíssimo, aqui eu vou no ponto seguinte, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui no ponto seguinte, um ponto baixo, duas correntinhas. É só isso que eu tô fazendo, tá? Olha só, só um ponto baixo e duas correntinhas. O ponto baixo e duas correntinhas até terminar o leque, tá? Aqui assim. OK? Aqui no último, faço um ponto baixo. Então aqui tem um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. OK? Aí eu vou no ponto seguinte, faço um ponto baixo e começo novamente. Então é só dar a volta fazendo, né? Essa carreira inteira assim, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Bem bonitinho. Bom, o acabamento vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, tá? Então aqui o que, que eu vou fazer? Eu não posso diminuir, né? Então eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui, tá? Então olha só, vai ficando assim, ó, um ponto baixo para cada pontinho. Aí você já vai arrematando a linha, tá? E sempre pegando aqui na correntinha, tá? Os dois pontinhos assim. OK? Para ficar mais firme. OK? Então aqui é só dar a volta fazendo os pontos baixos. Aqui no começo, eu fiz apenas uma correntinha e comecei a fazer o ponto, tá? Então, é um ponto caranguejo assim. Eu venho aqui no ponto anterior, tá? E puxo aqui tiro uma laçadinha aqui fazendo um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, vou novamente no ponto anterior, puxo a laçadinha, ficando com dois, e tiro aqui novamente, tá? Fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Aqui, ó, ponto baixíssimo e uma correntinha, ponto baixíssimo e uma correntinha. Eu procuro sempre rodar a agulha, né? pra ficar mais fácil de fazer, porque às vezes você pode ficar com dificuldade de puxar aqui. Então eu rodo, ó. Tá? O gancho e puxo, tá? E vou fazendo assim. Então aqui, nessa parte, não pode fazer tão apertado, né? Porque senão você vai ficar com dificuldade de puxar aqui, tá? E às vezes a minha linha também aqui não ajuda, né? Porque ela enrosca demais. Então tem que puxar devagarzinho aqui, ó. Pra ela não desfiar. Não deu. Desmancho uma vez e continuo, tá? Sempre assim com calma. Com calma dá pra fazer as coisas, né? Então aqui, ó. Vai sempre devagarzinho. Ó. Isso aqui é só pra dar então, um detalhe, né? Na parte de cima, né? do Do acabamento. Você pode fazer com qualquer acabamento que você quiser, tá? Como aqui é gola canoa, então o que acontece? Eu gosto de fazer acabamento baixinho assim, ó, desse jeito, tá? Ou apenas uma carreirinha de ponto baixo, ou apenas uma de ponto baixo com ponto caranguejo também, normal, fazendo aquele ponto caranguejo normal, tá? Eu gosto sempre de fazer assim, ó, acabamento baixo, né? Para quando é cola canoa, ok? Então aqui é só continuar fazendo até o final, tá? E na manga eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo acabamento. Eu venho mostrar um pedacinho aqui com vocês, tá bom? Bom, aqui ó, para fazer o acabamento na manga, tá. Então, quer dizer, eu não posso fazer um ponto para cada, porque senão ele vai ficar grande. Tá. Eu já fiz o teste, ele vai ficar grande, então ele não pode ficar muito grande, tá bom? Então, olha só: aqui eu amarrei o meu fio, tá? Eu vou pegar aqui na correntinha, onde tem as correntinhas aqui, tá? Vou pegar aqui, e é onde eu vou começar, tá? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. Eu venho no nozinho, e faço aqui um ponto baixo. Tá aqui onde tem o um ponto alto atravessado. Eu vou fazer um ponto baixo apenas um aqui no nozinho. Eu faço um aqui no ponto alto atravessado. Eu faço um, tá? Então aqui no nozinho aqui eu tenho dá para colocar dois, tá? Porque olha só, dá para colocar um aqui. Tá? E aqui no seguinte. E aqui no ponto alto atravessado, eu posso colocar apenas um. Então, quer dizer. Aqui você tem que fazer com que ele não fique em excesso e nem encolhido. Tá? Pra ele ficar assim, ó. Desse jeito aqui, ok? Então, é uma carreira de ponto baixo, e a outra eu fiz com é igualzinho aqui ó mais fácil falar assim né igualzinho o acabamento tá então aqui é só fazer assim tá bom se você ver que tá ficando muito é, assim colhido aí só você desmanchar e tentar fazer de uma forma que ele fique bom tá não muito e também não pouco né ok Então a manguinha fica assim tá? Então não muito e nem pouco, ok? Então agora é só fazer a última carreira que é o ponto caranguejo, né? Então aqui eu volto um ponto, tiro aqui assim, fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha. No seguinte, a mesma coisa, um ponto baixíssimo e uma correntinha, ok? E vou fazer isso até terminar a carreira, então, a blusinha, olha só, ela ficou assim, tá, e aqui ó, a manguinha, ok? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada. Beijos.